Há muito tempo, havia uma vila, esquecida por todos no meio do nada. O povo dessa vila era rudimentar, simples, e não imaginavam que o mundo fosse redondo. Nessa vila tinha um cara muito rápido. Há quem diga que era o homem mais rápido do mundo. Esse cara era tão rápido que ele conseguia dar a volta na vila e encontrar com as próprias costas. Um dia ele pensou. Acho que consigo alcançar o sol. Esperou o pôr do sol e disparou no ao horizonte. Correu, correu, correu. Até que o sol começou a subir de volta. Andar na direção contrária. E ele pensou. Hum, acho que ele me viu. E se escondeu atrás de uma árvore. Esperou. Assim que o sol desceu de novo. Ele continuou correndo. Depois de um tempo aconteceu a mesma coisa. Ele se escondeu de novo e pensou Acho que vou mais devagar. Ele está me percebendo muito fácil. E foram se passando as horas, se passando as horas, até que ele percebeu que já deveria ter amanhecido. A vila já tinha sumido no horizonte e o sol sequer se aproximou. Então ele começou a ficar preocupado. E se eu estiver preso neste eterno pôr do sol? Mas ele, aflito, continuou sua jornada. Agora que começou, iria até o fim. E essas horas viraram dias, que viraram semanas, que viraram meses. Passou por florestas, desertos, enfrentou tempestades, até mares cruzou de tão rápido. Até que ele voltou para a vila onde ele começou a corrida. Então ele entendeu. Ah, o mundo é uma bola. Então apenas dei a volta, seguindo o sol. E aí ele foi conversar com o povo da vila. E eles disseram. Você nos amaldiçoou. Há meses não anoitece.